autoaceitação e vamos complementar.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 Sensibilidade Sagitário, autoaceitação é aceitar o que é, deixando que a vida faça modificações que for melhor para você. Porque aqui na leitura é como se você não estivesse se vendo da melhor forma agora tendo aí um conflito com seu momento. Percebem que entre a carta da autoaceitação e do reconhecimento, há uma carta de alguém que não consegue enxergar para onde está indo, não consegue ter clareza e até tomar um posicionamento. Então, aceita a realidade de agora como alguém que tem gratidão por essa oportunidade Mas isso não quer dizer que você tenha que ficar parado no lugar apenas que para que hajam boas mudanças presentes da vida é preciso, Acolher o seu momento atual, que está acontecendo agora, por um motivo. Que talvez você não saiba, porém faz parte do grande quebra-cabeça. E é quando você para de brigar com essa situação de agora, que ela vai começar a se dissolver. Para que venha momentos melhores. Vou dar um exemplo aqui bem simbólico. Você não gosta do seu corpo de agora. Vamos unir essas duas cartas. Que caminho eu tomo? Para dar passos em direção ao corpo que eu desejo. Que escolhas eu posso fazer agora? Percebe a diferença? Você começa a pensar lá na frente, onde você gostaria de estar, porém, fazendo as pazes com o seu momento agora. E aí tudo muda. Porque... Chega a carta seis de paus, que é a carta do sucesso, a carta do resultado, do reconhecimento, de alguém que se vê no caminho certo, porque começa a enxergar o plantio crescendo. Carta da sensibilidade. Reconheça a natureza de suas emoções. Não se prenda a mágoas e ressentimentos. Liberte-se de situações que trazem instabilidade emocional. Assim como a água, procure novos caminhos para fluir a sua energia. Ou seja, limpa as emoções e os pensamentos. Que impedem você de escolher, de caminhar e de ser feliz Não se apegue a nenhuma limitação Você é maior e mais forte do que tudo Tá bom? Gratidão